Então, é, eu acho que assim, a minha questão com a Anéis de Poder foi a seguinte, eu acho que até algumas pessoas dessa live sabem que eu não curti o material promocional de Anéis de Poder. É, na verdade, eu achei o marketing inicial muito abaixo do que eu estava imaginando. Então, o que acontece? A minha expectativa né, para a série já foi muito baixa. É, inclusive, eu já tinha conversado com o César e com o Kaique também, sobre as questões dos materiais promocionais. A gente teve uma conversa em grupo e a gente eu, pelo menos, não estava curtindo muito o que estavam apresentando para a gente. Então, eu fui assistir a Né de Poder com uma expectativa muito baixa. E como amante de outras séries de fantasia, é, que são adaptações é, das mais famosas, as menos, enfim... É, Cidade dos Ossos, que é Instrumentos Mortais, Divergente, Jogos Vorazes, Nárnia, Harry Potter... A gente vai com uma expectativa mais baixa com relação à fidelidade. Eu, pelo menos, fui com uma expectativa muito baixa com relação à fidelidade, mesmo com as expectativas de ver certas coisas que poderiam ser abordadas na Segunda Era. E, então, eu já fui com essa expectativa muito baixa para a série por conta do material promocional e eu me emocionei muito com os dois primeiros episódios. Os dois primeiros episódios, para mim, foram uma coisa surreal. É, vou, vou confessar que também assisti no cinema... Pode ter tido uma influência disso, mas assim, eu, eu chorei, eu chorei nos primeiros episódios. Era a música, o, a fotografia. Eu senti, eu diferente de muitas pessoas, eu senti a Terra-média, eu senti muito, é, de várias formas diferentes. Então, os dois primeiros episódios, para mim, foram tipo uma paulada na minha cara de tipo, caramba, a série que você achou que ia ser um fracasso, tá entregando o que você queria. Com o passar da série. É, a gente vê alguns problemas e como eu disse, eu não quis me, me apegar muito ao Legendário eu não quis me apegar muito a ah, Galadriel é guerreiro ou não ah, é, fulano apareceu nessa época ou não, a ah, noel o Gandalf porque, porque na minha opinião tem muita coisa em Tolkien que não é preto no branco, entendeu? Tem muitas muitos relatos que a gente lê depois a gente vira e fala, bom, beleza, então é... É uma questão mais abstrata em algumas coisas, entendeu? Então, eu não vou colocar... Ai, não, não pode ser o Gandalf de jeito nenhum porque ele nunca apareceu na Segunda Era. Eu não vou me apegar a essas pequenas coisas porque eu não acho que é tão preto no branco assim. A mesma questão da Galadriel Guerreira. A gente pega é, trechos tanto de, enfim, contos... Ina... Sei lá, qualquer coisa que vocês quiserem... Vocês veem vários... Inclusive, eu vi um conteúdo do PH que ele pegou alguns trechos de... Acho que foi da Natureza da Terra-Média alguns outros trechos de livros, comprovando que a Galadriel, sim, teve o seu momento, é, entre uma, aspas, guerreira. Foi um, um trecho de contos, um trecho de Na Natureza e um trecho da, de uma carta de Tolkien. É, então, você entende que são, tipo, vários lugares diferentes que estão te provando lá que existe essa possibilidade e as pessoas simplesmente não estavam querendo entender isso. Então, a minha opinião foi a seguinte, eu vou descartar a questão do legendário em si e vou focar na história. Com relação à história, é, eu achei que foi uma série de fantasia que me entregou muito do que eu queria. Eu queria um mistério, né? O Serjão e eu, a gente é, se, se meio que teve opiniões diferentes nessa questão do suspense, porque eu, diferente dele, eu gosto muito de teorizar. Então, para mim, o que, que foi essa trajetória de Anéis de Poder? Eu teorizei muito sobre tudo, sobre o que, que o Prime queria me entregar, porque já que eu vi que eles não estavam seguindo o Legendário 100%, o que, que eles vão me entregar? Se eles não entregaram o um Anatar lá, um, um elfo bonito, então quem é o Sauron? Quem vai ser essa pessoa que, que vai corromper os elfos? Então eu gostei muito é, dessa questão do mistério. E eu acho que teve uma pessoa que comentou na live essa questão é, meio que mercadológica que o Prime fez para conquistar um público nesse sentido de teorizar. Então a gente teorizou sobre o pseudo-Gandalf Sauron, Magos Azuis, a gente teorizou sobre o Halbrand, Sauron, Witch King, é, Exército de Dan Harrow. Tipo, e eu gostei muito da jornada. tipo, Eu gostei muito da jornada de Anéis de Poder, inclusive das coisas que eu não gostei. Eu gostei de criticar Anéis de Poder no sentido de que eu acho que as críticas... O roteiro pode melhorar, a montagem pode melhorar. Tem muitas coisas que podem ser melhoradas e a gente tem que criticar porque os caras estão aí filmando a segunda temporada. tipo, Eles podem melhorar querendo ou não, para quem é, procurou as questões técnicas de anéis de poder, foi muito amador. E muita coisa. É, a direção, o roteiro, são pessoas que, entre aspas, são amadoras, elas não estavam envolvidas em obras tão grandes, em produções tão grandes, então tá tudo bem, é, na minha opinião, a gente citar algumas críticas. Agora, esse hate descomunal que aconteceu, eu com certeza não concordo. Na minha opinião, eu senti sim a Terra-média, eu amei a trilha sonora do Beer, Para mim foi tipo ponto altíssimo e, enfim, gostei muito do, do mistério, gostei de ter alterado algumas coisas do Legendário, porque agora eu realmente não sei o que vai acontecer, um monte de gente virou e falou, bom, e agora? Como é que vai ser as Forjas dos Anéis? É, em, em que pé que tá? Será que naquela bolsinha tinha anéis? Eu e falei, não sei, vou teorizar, tô, tô louca aqui pensando, então, no final do dia, pra mim, a, o saldo foi muito positivo, eu acabei conhecendo vocês também, me aproximei muito do Tolkien Talk, me aproximei muito... De da comunidade do Tolkien Talk, da comunidade que gosta de Anéis de Poder. Então, eu sou muito suspeita para falar, porque o meu YouTube começou a dar certo por conta de Anéis de Poder. Então, para mim, sempre vai ser alguma coisa que significa muito para mim. Mas analisando friamente, como série, sem me apegar ao Legendário, sem me apegar é, ao Tolkien em me apegando como uma série de fantasia, eu gostei, mas acho que sim, deve ser criticada para ela apresentar um cenário melhor na sua segunda temporada. Antes da Inesita falar aqui, é, a Inesita, você faz as suas considerações sobre a Gil também, tá? Eu vou colocar aqui porque o Igor teve a, a coragem de mandar um superchat de quase 110 conto e falar que é uma singela homenagem. Então, ó, já seguia PH e Isoton por Star Wars, conheci o TT e a Gil pela série este superchat é um singelo agradecimento por legal. tudo que eu aprendi com vocês. Virei fã de todos, já separei as cervejas, as comidinhas. Por mim, vamos até às 5 da manhã. Um abraço, obrigado, Igor. <risos> vamos, vamos dividir esse superchat com o pessoal aqui, com os convidados. Já vamos... Cada um fica com um pedaço da roda do Celta. <risos> <risos> Ai, cara, muito legal essa visão da Gil, pá, porque é, é uma visão... Ela não é antagônica, porém, ela, o paralelismo dela está um pouco longe aqui de, de mim, do Sérgio do Kaique. E olha só que legal. É, é evidente, a, a Gil, eu acho que fala com, com um público um pouquinho diferente do meu. E é evidente que a Prime, ela não queria o meu público. Ela talvez quisesse o, o público com, com o qual, né a comunidade com, com a qual a Gil se comunica mais. E isso é certo. Por quê? É, o meu público, ele vai consumir, cara, <risos> dane-se, entendeu? É a galera 26, 34, que se gritar toque no meio da rua, todo mundo sai pra ver o que, que foi. <risos> então é evidente, mas é, é, eu acho, e refletindo o porquê, não tô dizendo que, que eu gosto, mas é, entendendo o porquê, esse é o ponto. É, eu acho que na equação deles algo que Star Wars ele estava fazendo muito bem, acho que desandou no, recentemente, mas que sempre fez muito bem que é renovar a geração e aí esse lance de renovar a geração aí eu tenho que ser hipócrita com relação a mim mesmo e aí se esse foi o objetivo eles acertaram tá entendendo como que é uma análise de, de, de projeto e tudo e mais legal é, demora tempo pra gente saber as histórias de bastidores como se deram as organizações, as decisões, etc. Mas eu tenho certeza que esse assunto ele vai surgir do porquê tratar assim. E vendo pelo lado é, bom, que aí eu acho que os dois pensamentos entram em total confluência, é que isso não tem mais para a segunda temporada. Acabou. Então Gil está contemplada, PH está contemplado, Serjão está contemplado. Esse não é o, o, o assunto da, da segunda temporada. Talvez agora, de fato, passado esse prólogo gigante, Falemos mais de outros temas. E concordando com o Serjão, que eu anotei aqui para falar. É... A série falou sobre música, respeitosamente sobre música, tema caríssimo para o Tolkien. Caríssimo. Sobre natureza, respeitosamente sobre natureza, tema caríssimo para o Tolkien. Talvez o mais caro de todos. Falou sobre terra terra no sentido não é de areia, tá? Terra no sentido de, de território tema caríssimo pro token, cara e tem mais, mas só esses três bastaria, concordando com o Sejão e tentando repercutir um pouco aqui do que a Gil falou, muito interessante, cara, muito interessante mesmo